Mano, assim, eu não tenho a mínima ideia se eu já gravei isso aqui no meu canal, a mínima ideia. Mas que se dane, hoje eu vou gravar, e aí. Então, para quem não, vamos do nada. Para quem não sabe, eu só jogo essa bossinha aqui, ó. Só experiente com bot. Mas hoje, já que eu tô gravando, eu decidi jogar com pessoas normais. Eu vou morrer então, lá, vamos lá na Dust 2, é isso. Eu tô com medo, porque os caras de jogo jogam é meio estranho. Eu entrei numa partida. Eu entrei no meio de uma partida. Aquele que causa terror em outro sempre está com medo. Claudio Claudianos. Que Claudio. Merda. Esse jogo é muito mais difícil que eu pensava. Claudio! Que? Da onde que eu tomei bala? O que, que tá acontecendo essa merda? <risos> vou expulsar o cara, não deixa o cara. Deixa o cara cantar. Vai! Tô ativado agora que se dane, vou tomar copo ah! Ai, vai ter retardado aqui. Não, F3, não, não. Então vamos expulsar ele. Não, vou ter sim, não! Não! Não! Não, vou ter querer! O cara é do YouTube, será que Eu não sei que ele existe. Eu vou, eu vou pesquisar ele. Esse moleque é famoso, eu não tô sabendo, O que, que tá acontecendo nessa merda? Na moral, o que tá acontecendo? Ah, vem. Na moral, não, não. Vamos investigar esse. Vamos investigar esse cara. Vamos investigar. Encontramos um cara de 50 milhões de inscritos. Como é que, como é que ela sabe onde esse cara tá Porra. Matei! Salvamos o time, vamos Ai, tomei. É a primeira vez que eu fui destaque nessa merda. Chupa. Ah, o cara me matou, velho. Nossa, só morri todo isso. Ah, tu tô até agora que funciona aquele cara, mano. Ah, o cara tava tá, ali pixel. Eu tomei só, velho. Esse é o bio, biauzinho só dá HS, né, velho? 100%. Bio, eu já falei, esse Bielzinho tá de ra... morre, Vou matar o cara Matou, agora é só plantar É só plantar, é só plantar, time É só plantar, time Planta, planta Seus burros, planta Volta. Agora você tem que enfrentar 50 pessoas Seis, três já morreu Não é possível Não é possível Vocês são muito ruins Não é possível Que que é isso, os caras estão com medo do suicídio para de tralha aquela é gosta Que se dane Eu sei, eu não tenho amor na minha vida Que se dane Eu já passei aqui nessa merda Aí eu venho e mato o cara Porque eu sou muito bom uou, uou. Não tem ninguém nessa merda Eu vou plantar porque eu sou doidão Agora eu te mato Aqui, porque eu sou muito bom Tá ligado meu filho Eu quase morri pra você, seu merda Isso, meu... ah! Esse foi o melhor vídeo do meu canal eu encontrei um moleque que era famoso. Eu não matei ele, mas ele era famoso. Me diz, me, divulga, me inscreve no meu canal. Me divulga, me divulga, me... <risos> Tchau, eu vou meter um tiro na sua cara, hein. Eu quase morri pra você, seu merda.